Olá, graça e paz. Para nossa reflexão diária, eu gostaria de iniciar com uma pergunta. Por que você está espancando a sua jumenta? O nosso texto base está em Números capítulo 22, versículo 28, aonde a palavra de Deus diz, Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão, Que te fiz eu? que me espancastes estas três vezes? Balaque havia prometido para Balaão todas as honrarias e todo o seu palácio se Balaão amaldiçoasse o povo de Israel por ser um povo numeroso e um povo muito forte. Obedecendo a voz do Senhor, Balaão e seus líderes saem em direção a Moab para se encontrar com Balaque mas na metade desse caminho diz a palavra que a jumenta de Balaão não anda, nem para a direita e nem para a esquerda, pois os seus olhos estavam vendo o anjo do Senhor que estava à frente impedindo a sua passagem. Foi nesse momento que Balaão bate por três vezes na jumenta, ao ponto que Deus abre a boca da jumenta para falar com Balaão. E logo os olhos de Balaão se abrem e ele consegue ver o anjo do Senhor embaiado com uma espada ao ponto que se Balaão tivesse seguido o mesmo caminho ele seria ferido pelo anjo. Muitas das vezes em nossas vidas batemos nas jumentas que surgem em nossas vidas. Às vezes brigamos com as pessoas que estão ao nosso redor, com o nosso pastor, com os irmãos da igreja, tudo para defender a nossa tese, achando que somos certos e nossas convicções não mudam. E quando abrimos os nossos olhos, vemos que Deus enviou várias pessoas para ser a voz do Senhor em nossas vidas. Mas estamos cegos ao ponto de brigarmos blasfemarmos, batermos e não ceder assim como Balaão o fez. O Senhor está lhe chamando para parar e ouvir a sua voz, ouvir qual é o caminho que você deve percorrer. Por isso, não endureça o seu coração, a voz do Senhor. Ele continua a falar com os seus mas é necessário abrirmos os nossos olhos e pararmos de batermos em algo que o Senhor tem falado já há muito tempo. É hora de buscarmos conhecê-lo, para que possamos conhecer a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus que Ele tem para cada um de nós. Vamos orar? Amado Deus, poderoso Pai, nos arrependemos, a Deus, de muitas das vezes estarmos brigando, insistindo, provocando algo, a Deus, que não é da sua vontade. Eu peço, meu Deus, que os nossos olhos se abram, ó Deus, para que possamos ver aquilo que está à frente ao nosso caminho, para que possamos ver e ouvir a sua voz, a sua direção, entendermos, Pai, qual é o caminho que nós devemos percorrer E que em nome do Senhor Jesus, todas as nossas ações, todos os nossos sentimentos, todas as nossas atitudes sejam conforme a sua vontade e não mais a nossa. Porque venha o teu reino, venha o teu reino aqui na terra, assim como és no céu e que seja feita somente, eternamente a sua vontade em nossas vidas. Assim, oramos em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Essa é mais uma reflexão diária com o pastor Rude Meir Compartilhe essa mensagem, se inscreva em nosso canal, faça chegar ao maior número essa passagem, essa palavra e com certeza o Senhor te abençoará. Fica com Deus, em nome de Jesus.